O que você vai precisar? Você vai precisar, né? eu vou usar pompom, esses pompons aqui, ó, você pode estar tá colocando outra coisa ou até mesmo nada, né? Pode deixar sem. A ribana, tá? Um pedaço de ribana com quatro de largura e oito de comprimento, tá? Ribana boa, tá, gente? Essa minha aqui não é da boa, mas você podendo comprar aquela ribana com bastante elasticidade, melhor ainda, tá? Tá? E outro pedaço de ribana que tem dois de largura. Esse é para as manguinhas, tá? E para cava da manga. Vamos usar tricoline, tá? A saia 2, você vai cortar duas vezes dobrado. A saia 1, um, você vai cortar duas vezes dobrado. E vai cortar um pouco, um tule ou num organza, uns 3 centímetros a mais para cima, Tá? Então, duas vezes dobrado no tricoline e o tule uma vez dobrado, tá? Com dois centímetros a mais na, de largura, tá? E aqui, um pedacinho de tecido pra gente fazer a nossa fita. A alça, quatro vezes, tá? Isso aqui é o nosso laço, duas vezes dobrado, tá? E esse aqui é a parte da frente da nossa jardineira, tá? Duas vezes dobrado, ok? E... A nossa parte de malha, né? As manguinhas duas vezes dobrada, frente uma vez, costa uma vez. Esses são os materiais que a gente vai usar para fazer o nosso vestido melissa, ok? Então, vamos começar com as saias, tá? Aqui, eu já juntei as duas saias aqui da saia 2, tá? Vou fazer a mesma coisa com a saia 1, um, né? A saia 2 eu só juntei uma na outra, virei e presspontei, tá? Tá? Ó, ficou assim, tá? Reserva aqui pra adiantar, pra não ficar muito mascante, né? Juntar as saias, vocês sabem como que é. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa com a saia 1, porém, a saia 1 a gente vai colocar os pompom, tá? Então, por isso que eu ainda não fiz a saia 1, deixei pra gente fazer junto, tá? Saia 2 a gente só juntou aqui uma saia na outra, né? Juntou uma saia na outra e Costurou aqui, depois a gente virou e presspontou, tá? Então, a saia 1, a gente vai pegar os nossos pompõezinhos aqui, tá? Então, bora lá. Que se você quiser colocar um, um pezinho de zíper, é melhor, tá? Pra você pregar isso aqui, tá? Muita gente me pergunta, ah, mas como que tu pregou esse aqui? Como que tu pega esse aqui? É fácil, mas é mais fácil com o pezinho de zíper, tá? Ah, você vai precisar também de um pedacinho de elástico, tá, gente? Aqui, agora, a gente vai pegar a outra saia e vai pregar aqui, tá? Vai pregar aqui, juntar aqui as saias. Eu estou usando tricoline e malha, mas você pode estar tá fazendo tudo em malha, tá? A gente vira a nossa saia, tá? E vamos prespontar a nossa saia aqui. Espontada a nossa saia Agora vamos franzir a nossa saia Como a gente vai fazer isso? A gente vai passar uma costura reta aqui Só vai dar o um arremate aqui no começo, tá? Ó, e aqui a gente vai passar uma costura de fora a fora E a gente não vai dar o retrocesso aqui. A gente vai tirar. E vai puxar a linha, tá? Vai puxar a linha de baixo. Isso aqui é o franzir, é como eu faço meu franzido na reta, tá? Eu gosto de franzir na overlock, acho mais rápido, mais prático. Mas, tinha muita gente me perguntando, e quem não tem overlock, como que faz o franzido, né? Então, eu resolvi fazer aqui, mostrar aqui para vocês como que eu faço franzido aqui, ok? Ok? É assim, tá? Eu puxo a linha da laçadeira, tá? Eu passo uma costura reta, só dou o retrocesso aqui no início. Aqui, quando acaba a costura, eu não dou o retrocesso e já pego a linha de baixo e puxo. Aí fica assim: transito, ok? A mesma coisa a gente vai fazer aqui com essa aqui de tule, tá? Retrocesso só no começo. que não dá o retrocesso. Aqui você tira sem dar o retrocesso. E a linha de baixo você puxa. Ficou assim. É que você arruma, vê. Olha bem aonde você quer que deixe mais franzido. Geralmente eu deixo mais franzido no meio, tá? Pra, pra sainha ficar mais armada. Ficou franzidinho, ok? Reserva também. E agora vamos pegar a outra aqui, mesma coisa, dá o retrocesso do começo, e aqui não dá o retrocesso, tira, e puxa de baixo, calma, para não arrebentar a linha, né? Aumenta o ponto, né? Quando você for fazer, deixa o ponto um pouco maior, fica mais fácil de você tá puxando aqui. É como eu disse, você deixa mais franzido no meio, né? E você regula aqui, ó, como é que é o franzido, se mais franzido, se menos franzido, né? Deixa mais franzido mais aqui no meio, pra ficar bem bonitinho, né? assim. Agora, vamos colocar uma saia na outra, né? Vamos pegar a nossa saia de tule aqui e vamos prender aqui. Agora vamos pegar a menorzinha e colocar aqui também. Nossa, sainha tá pronta. Olha só como que ficou. Reserva. Vamos pegar as nossas alças. Tá? Vamos passar na costura aqui, deixar só em cima pra gente virar, ok? Viramos, vamos prespontar. Espontado, vamos pegar nossas costas. E aqui, ó. Tem o um biquinho aqui do decote. Então a gente vai colocar daqui pro ombro, tá? Aqui. OK? Aqui, pegamos aqui, pegamos a parte aqui da jardineira, vamos pegar uma, tá? E vamos pregar a nossa saia aqui, ó, ok? Ó, aqui. Bora lá. Aqui, a gente vai fazer isso aqui. Vamos colocar um alfinete aqui, a gente quer agora colocar a nossa saia aqui, mas que ela fique embutida. A gente vai pegar aqui, ó. Tá? E vai pregar aqui, ok? Bora lá. aqui. Fizemos um sanduíche, tá vendo, ó? Jardineira, costa, jardineira. E pregamos com a saia pra cima, ok? Agora, a gente tira... Agora, a gente vai... Virar tudo pra cima aqui, colocar tudo pra dentro, e vamos fechar a nossa jardineira aqui, tá? Isso é pra ficar tudo embutidinho, tá? Tudo bonitinho, tá? Vamos passar a costura aqui, aqui e aqui até aqui ok deixar os lados sem costurar Vamos fazer pique... E por aqui a gente vai virar a nossa peça, tá? Embutido Tudo certinho Agora a gente vai prespontar aqui Tá? Jardineira E vamos despontar aqui a nossa saia também. Então, ficou assim, depois de pronto, a gente vai colocar os botõezinhos aqui, que eu esqueci de falar para vocês, mas a gente vai precisar de botãozinho também, tá? Caso vocês queiram, aqueles botões, pode ser botão Rita ou outro botãozinho, né? Tem uns botãozinho bonitinhos, depois eu mostro para vocês. Mas, a princípio, tá assim o nosso vestido. Agora, vamos pegar a nossa frente, tá? Gente, os nossos moldes, eles têm até aqui a nossa manga. Então, vocês prestem atenção nos nossos moldes, né? A gente faz pique, né? A gente vai fazendo os pique aonde tá descrito ali. Então, ó, a gente faz pique. Então, vamos colocar, passar elástico aqui, tá? Na, na nossa frente aqui. Passar um elástico não precisa puxar muito. Vamos rebater esse elástico. Passamos o elástico, vamos pregar o ombro aqui, tá? Aqui, ó. Vamos pregar o ombro. Pregamos o ombro, vamos pegar o nossa, a nossa ribana mais larga. E vamos passar aqui no decote, Tá? aqui E vamos passar aqui. Uma leve puxada, né? Vocês podem ver, é uma peça fácil de fazer, né, gente? Aqui, se você quiser, pode... E na overlock, passar overlock, eu só vou rebater aqui, tá? Vou jogar a costura pra dentro aqui e rebater aqui. Não vou ir na overlock. Ok? Aqui vamos pregar o outro ombro, né? Costura com costura aqui, ombro com ombro aqui. Vou passar uma costura. Agora, as nossas manguinhas. Vamos pegar as nossas manguinhas. Nossas manguinhas fala aqui, ó. Pra gente dar uma dobra aqui, uma dobra aqui, uma dobra aqui, né? Então, o que, que você vai fazer? Você vai anotar isso. Vou colocar aqui. Aqui. E aqui. mesma coisa com a outra. Aqui, aqui e aqui. E diz pra gente dar uma leve franzida aqui embaixo e em cima. Então, aqui o que, que a gente vai fazer? A gente vai dar uma dobrada aqui e fazer uma pence. Assim. Mesma coisa aqui no meio. Onde a gente anotou? Onde a gente fez a marcação? E aqui vai ficar assim, ok? Fazer a mesma coisa aqui. assim, vamos passar uma costura aqui, pra gente dar uma leve franzida, né? aquele é mesmo esquema, vamos arrematar no começo e depois a gente só passa a costura E aqui a gente tira e puxa a linha de baixo. Um manga copinho, tá? Mesma coisa, vamos fazer aqui. Aqui, tira fora. baixo puxamos a linha Assim. Agora, vamos pregar aqui na nossa peça. Aqui, do nosso do nosso pique das costas ao nosso pique da frente, tá? A gente vai pegar aqui, e do nosso pique das costas ao pique da frente, a gente vai vir ajeitando. Aqui o nosso franzido Ok? Bora lá É que a gente vai rebater a costura, tá? Ó, dobrar pra cima aqui. E rebater a nossa costura. Bateu a tua costura. Mesma coisa, a gente vai fazer do outro lado, tá? A gente vai pregar a manga. Pique aqui, pique aqui. Vamos pegar a nossa manguinha. Vamos pôr no pique aqui. Vamos pregar a nossa manguinha. agora aqui, rebater a nossa costura aqui, tá? Jogamos a costura pra, pra dentro aqui e passamos um press ponto aqui por cima, pra dar acabamento, já que a gente não vai na overlock, né? Essa peça a gente tá fazendo 100% na reta. Agora, vamos passar ribana, tá? Aqui nesse resto de cava que sobrou aqui, aqui na manga e aqui na cava de baixo, tá? Dobro uma vez pra dentro, outra vez pra dentro aqui e abraça aqui, ó. Aí, a gente vai vir passando aqui, ó. Tá aqui, ó, aqui na manga e aqui, tá? Vamos passar a ribana aqui, ok? Bora lá, então, e vai costurando, dá uma leve puxada, tá? Pega a boca da nossa manguinha, vai puxando a ribana. Mesma coisa aqui. Assim. Agora a gente vai fechar o lado, tá? Ó. Ribana com ribana aqui, tá? Até aqui. Passar uma costura. o excesso, se você quiser passar na overlock, você passa na overlock, mesma coisa aqui, tá? Ribana com ribana aqui, até aqui. aqui só que bonitinho aqui, a gente vai colocar os nossos botãozinho aqui e fazer os nossos laços vamos pôr os nossos botãozinhos, fazer o nosso laço. Fizemos o nosso laço aqui, vamos passar uma costura aqui, tá? Deixar só um dos lados aqui pra gente virar a nossa peça, tá? Vamos passar a costura por tudo e deixar só um dos lados aqui pra gente virar a nossa peça. Bora lá, então. E vamos virar a nossa peça aqui. Viramos a nossa peça aqui. Vamos colocar aqui para dentro. Então, viramos uma vez para cá. Outra vez pra cá, ok? Uma vez pra cima, outra vez pra cima, e passamos uma costura aqui, tá? Bem no meio. Dobramos esse nosso quadradinho que nós tínhamos, nosso filetezinho, né? Dobramos uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E aqui, passamos uma costura. Viramos ele. Pegamos a nossa fita aqui e passamos aqui dentro também. e vamos colocar o nosso laço aqui no meio vamos achar o nosso meio aqui costura com costura aqui aqui é o nosso meio o nosso laço tem que ir aqui aí você cola o laço, né? faz da forma que você quiser, cola, passa uma costura, como você achar melhor, ok? Ficou assim, ficou assim o nosso vestido. Vou colocar os botãozinhos aqui e já volto para mostrar para vocês como que ficou, ok? Então, tá aqui a nossa peça pronta. Olha só que linda que ficou. Olha só. Olha só que maravilhosa que ficou essa peça. Ó. E a gente faz uns lacinhos, né, pra, pra colocar no cabelo da bebê. E tá aqui, gente, olha só a manguinha, essa manguinha é maravilhosa. Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. Né? Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet.